Muito bem, vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída Em muitos serviços E aproximando-se disse Senhor Não te importas que a minha irmã Me deixe servir só? Diz-lhe pois que me ajude Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que isto que nós lemos Realmente aconteceu? De verdade? Quem crê que isto aconteceu diga um amém bem alto então vamos aplaudir a palavra de Deus Porque aconteceu, é verdade E você hoje vai aprender mais da palavra de Deus Mas quando você aplaude a palavra Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus A Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse Só fala de uma pessoa A palavra inteira, o livro inteiro só fala de Jesus Então dê a melhor, a melhor salva de palmas para Jesus quer ver essas palmas melhorarem, abra a boca e diga glória a Deus só quem é salvo, diga glória a Deus, só quem é salvo, aplaude mais ainda Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando e eu quero que o Senhor receba este louvor aí na glória, eu quero que o Senhor junte este louvor a tantos outros que a tua igreja tem mandado aqui da terra e por alegria do teu Espírito Santo, Senhor, manda -se tuas bênçãos aqui para esta igreja Manda as Tuas bênçãos sobre cada Pessoa que está neste lugar Sobre cada pessoa que vai ouvir pelo rádio Em sua casa, no seu automóvel Meu Deus, unja os nossos Lábios para pregar E que a Tua palavra vá E produza o resultado para o qual Está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus O Oh glória, Jesus está presente aqui? Você está sentindo a presença de Deus? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, quem está pela primeira vez na paz de vida, levante a mão assim, quanta visita, Continue com a sua mão erguida, quem está pela primeira vez na paz de vida, fica com a mão erguida, não abaixe, você só vai abaixar a tua mão, depois que alguém da paz de vida der um abraço aí em você, você que é da paz de vida, dá um abraço nessa pessoa, Aí, ô oh, glória, estou vendo gente lá atrás ainda com a mão levantada, está tudo carente, Ah, eu também quero um abraço, vai lá, dá um abraço, pronto, acabou a carência, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Poder sentar agora, igreja, olha só, Jesus andava muito, você sabe disso, e ele tinha uma missão, pregar o Evangelho, mas ele não tinha mais uma residência fixa, é verdade que ele passava muito tempo na casa de Pedro ali perto do mar da Galileia. Mas nas suas andanças no caminho para Jerusalém, ele ficava cansado da caminhada. E muitas vezes ele deixava para entrar em Jerusalém numa ocasião assim mais favorável. Então uma vez ele conheceu uma família. Uma família de três pessoas, porque seus pais já haviam falecido. E essa família... Acabou hospedando Jesus na sua casa E a ideia de hospedar Jesus pela primeira vez Partiu de uma mulher chamada Marta Eu acredito que Marta até seria a irmã mais velha Porque diz a palavra que ela era a dona da casa Ela tinha um irmão chamado Lázaro E tinha uma irmã chamada Maria Penso eu que Maria seria a caçula Então... No dia que Marta hospedou o Senhor Jesus dentro da sua casa, ela procurou fazer uma recepção bastante digna devido à importância do hóspede. E ela se preocupou com a casa porque a casa estava bagunçada, porque a casa estava empoeirada, porque ela foi pega de surpresa, porque ela teria que fazer uma refeição, preparar aí uma refeição... E ela ficou extremamente nervosa com aquela situação. E começou a correr para lá e para cá, tentando arrumar a casa e tentando oferecer para Jesus o melhor que ela podia, em função dele ser seu hóspede. Mas uma moradora, a irmã de Marta, Maria, ela ficou fascinada com a presença de Jesus. Ela ficou tão impressionada com aquela figura que estava dentro da sua casa e com as coisas que ele dizia que quase que hipnotizada ela foi ouvindo o que Jesus falava e ela sem perceber se assentou aos pés de Jesus e ficou aos pés de Jesus saboreando cada palavra que Jesus dizia e a Marta, para lá e para cá, aflita, preocupada com o trabalho da casa. Mas Jesus estava falando. E quando Jesus fala, não tem nada mais importante do que prestar atenção no que ele está dizendo. É verdade ou não é? Então, Jesus se agradou com a atitude de Maria, porque era a única pessoa da casa que realmente estava saboreando as palavras. E ela ficou ali naquele deleite e há uma pena que os evangelistas não registraram o que Jesus estava falando. Porque deviam ser coisas tão belas e tão bem proferidas que valeria a pena ter sido registradas. Mas não há, não há registro, apenas Jesus falava, falava, Marta não prestava atenção, Maria porém estava sentada aos pés de Jesus. Eu quero que você pegue a tua caneta agora e grife aí no versículo 39 que Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E coloque aí onde está escrito assentando-se aos pés de Jesus, coloque aí que esta moça vai se assentar aos pés de Jesus por três vezes. E toda vez que ela aparecer no Evangelho, toda vez que a palavra se referir a ela, toda vez que ela aparecer na história bíblica, esta mulher sempre vai repetir este gesto de se prostrar aos pés de Jesus. Nesta primeira vez que Maria fez isso, ela não conhecia bem Jesus. Ouviu falar que era um homem extraordinário, e agora ela estava pessoalmente ouvindo essas palavras, mas ela não sabia direito ainda quem era Jesus. Mas já mostrou uma atitude por se colocar aos pés de Jesus, mostrou uma atitude de submissão, muita submissão, porque fica aos pés quem considera o outro maior. É uma atitude de respeito se lançar aos pés de uma pessoa. É uma atitude de muito respeito reconhecendo que a pessoa é importante. É uma atitude de atenção, porque ela está prestando muita atenção no que Jesus está falando. Você está prestando atenção agora? Amém? E uma atitude de quem quer aprender uma pessoa que quer ser instruída esse foi o primeiro encontro de Maria com Jesus um encontro que foi questionado pela sua irmã mais velha que achou que aquela atitude não era uma atitude boa misericordiosa porque Marta vendo a irmã ali aos pés de Jesus ela achou que aquilo não estava certo não e ela correndo preocupada, arrumando a casa para lá e para cá o tempo todo ela fazia as coisas antes ela estava só preocupada com Jesus o que, que eu vou fazer para ele comer? essa casa está bem arrumada, essa casa está bem limpa agora ela tem mais uma preocupação ela olha para a irmã e já está ficando irada e, a irmã, e ela olha feio para a irmã, mas a irmã nem olha para ela a irmã só olha para Jesus e ela vai para lá e para cá. Eu vou dar uma olhada feia para Maria. Quem sabe a Maria se toca essa folgada. E vai para lá e arruma aqui. Faz cara feia e a Maria nada. Tá só assim, olhando para Jesus. Fascinada com a presença de Jesus. E ela percebe que Jesus também está dando uma atenção extraordinária para Maria. E ela sente a necessidade de quebrar, romper aquele relacionamento Chamar a atenção dos dois Porque Jesus também não está se tocando Que ela está correndo, feito uma desesperada para lá e para cá E ele está dando toda a atenção para ela como se ela fosse a pessoa mais importante da casa Afinal de contas, ela é a dona da casa, foi ela que convidou Jesus para entrar Jesus tinha que dar atenção para ela Mas acontece que ela não estava dando atenção para Jesus Você está compreendendo isso? Às vezes a pessoa reclama um direito com Deus, mas Deus dá atenção para todo mundo, lógico. Mas ele tem prazer de atender e de responder para que ele dá atenção. E Maria está prostrada... Dando toda a atenção possível para Jesus Ela não desvia os olhos para nenhum lado Ela nem percebe que a irmã está irada Ela não percebe que a irmã está revoltada Porque toda a sua atenção está fixa em Jesus Cristo Então você que está ouvindo esta palavra aqui Que está ouvindo esse evangelho O Senhor Jesus, ele fala através do Espírito Santo E você está ouvindo esta palavra Você está ouvindo esta mensagem E eu estou vendo que tem pessoas que nem respiram eu estou vendo que tem pessoas que nem piscam Eu estou vendo que tem pessoas que nem se mexem Estão ouvindo e recebendo e absorvendo, saboreando a palavra Então do mesmo modo que hoje você está dando atenção para Jesus O Espírito Santo de Deus está dando atenção para a tua vida E o Senhor Jesus à direita do Pai está olhando diretamente para você Ele está te dando toda atenção agora E não adianta, olha bem não adianta o diabo ficar irado não adianta o marido ficar nervoso porque você está vindo à igreja Não adianta a família ficar irada Você não está percebendo nada disso Porque agora o tempo todo você está Contemplando a formosura do Filho de Deus Do nosso Senhor Jesus Não tem nada mais importante para você O diabo pode estar rangendo os dentes Mas você não está nem aí Porque você está olhando para Jesus Jesus Cristo. Por isso que Maria não percebia nada. Marta então rompe aquele relacionamento e ela diz: Senhor, olha minha irmã. O senhor não. E ela culpa Jesus. Olha aqui, você pode ver. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Quer dizer que ela ainda deu bronca em Jesus. Você está percebendo? Ela não está dando bronca diretamente na irmã. Ela está achando que a culpa da sua irmã Estar naquela posição, sem fazer nada, a culpa é de Jesus. O senhor não se importa com isso não? Que a minha irmã me deixe servir só? Que eu fique trabalhando aqui? Senhor, faz favor, diga para a minha irmã me ajudar. Jesus poderia dizer, é Maria, é isso mesmo, vai, depois a gente conversa. A gente vai ter tempo para conversar. Nós estamos começando uma amizade que vai crescer eu estou me hospedando aqui pela primeira vez mas eu virei muitas outras vezes, nós vamos ser muito amigos, depois a gente conversa Maria, vai, ajuda a tua irmã que a tua irmã está tarefada, vai, vamos ajudar Jesus não disse nada disso a resposta de Jesus mostra que só existe uma coisa realmente importante leia o versículo seguinte comigo e respondendo Jesus disse-lhe Marta Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, preste atenção Marta, mas uma só é necessária. Igreja, preste atenção, preste atenção quando você tiver outros compromissos no domingo, ou no dia de culto, ou no dia de igreja. Ou quando você achar que tem algo mais importante para fazer. Ouça o que Jesus está dizendo para Marta. Estás afadigada com muitas coisas, muitas coisas, mas, mas, uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Igreja! se você, meu amigo, minha amiga meu irmão, minha irmã, tem um compromisso de servir o Senhor Jesus um compromisso de estar na presença do Senhor, um compromisso de se colocar aos pés de Jesus um compromisso de ouvir aquilo que ele quer falar para a tua vida um compromisso de dar toda a atenção para a palavra do Senhor Jesus então não importa as outras coisas que estejam acontecendo ou todos os compromissos que você tenha, você escolheu a melhor parte e ninguém nesse mundo, nem o diabo, nem os anjos, nem a morte, nem o inferno nem a vida, nem a espada, nem a fome nem a perseguição, nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor você escolheu a única parte necessária, a melhor parte, e ninguém pode tirar isso de você as pessoas podem te roubar até o dinheiro você está tão distraído ouvindo a palavra de Deus? Que algum gatuno na igreja pode até... Né? Gatuno na igreja, que eu digo é o seguinte, a igreja está aberta. E a igreja, por ser a casa de Deus, recebe todo mundo. E é bom que entre todo mundo mesmo. Mas tem gente que entra para não ouvir a palavra de Deus. Tem gente que entra para ficar de olho aí na tua bolsa. Por isso que quando você levantar do lugar, você leva a bolsa junto, tá? Tem gente que entra, é verdade. É incrível dizer isso, mas é verdade então alguém pode até conseguir roubar o teu dinheiro alguém pode até conseguir roubar a tua bíblia porque já roubaram a bíblia aqui dentro alguém pode conseguir roubar a tua bolsa aqui dentro mas ninguém pode tirar a palavra de Deus Que você está ouvindo da boca do Senhor Jesus Nem o demônio, nem o ladrão, nem o inferno Ninguém pode te tirar É ordem do Senhor Jesus Não vai ser tirado Aquilo que você está recebendo porque quer é teu Ninguém pode te roubar A atitude de Maria aqui nesse primeiro encontro com Jesus Vai se repetir numa outra situação extremamente dramática eles se tornam amigos, Jesus se torna amigo daquela família de três pessoas mas o irmão, o Lázaro, você conhece a palavra, ele ficou doente, muito doente e a Marta e a Maria mandaram um mensageiro aonde Jesus estava dizendo, olha aquele que tu amas está doente venha vê-lo e Jesus Recebendo o recado, continuou no mesmo lugar por mais dois dias E depois de dois dias e ter recebido o chamado Jesus se levanta e fala, vamos para Betânia E os discípulos dizem assim, mas senhor lá é perto de Jerusalém O pessoal está querendo te matar E olha só, está se aproximando a hora de Jesus ser preso e morto Então os discípulos dizem, senhor os judeus estão querendo te matar E o senhor quer voltar para lá? Jesus falou, vamos porque o nosso amigo Lázaro dorme Aí um dos discípulos respondeu, Senhor, se ele está dormindo, está em segurança Eles pensaram que Jesus estava falando de sono Aí Jesus falou abertamente, o nosso amigo Lázaro está morto Ele morreu agora E nós temos que encontrá-lo Temos que ir até lá E eu folgo por não estar ali Para que quando nós chegarmos vocês acreditem em mim e Tomé, aquele mesmo que depois vai duvidar que Jesus ressuscitou o Tomé diz assim para os discípulos vamos com ele porque se o matarem nós morreremos juntos vamos e os discípulos acompanharam Jesus foram chegar ali naquele local e todos em Betânia choravam o um funeral a Marta fica sabendo que Jesus chegou próximo de Betânia ela sai correndo para falar com Jesus. E ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido, sabia? Mas agora eu sei que tudo aquilo que tu pedires ao Pai, ele te concede. Jesus disse, ô oh, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, ah, eu sei, vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né Senhor? Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Você crê nisso, Marta? E ela disse: "Eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus". Mas veja, a Marta conversou o tempo todo com Jesus estando de pé, olhando para ele, conversando como se fosse uma pessoa comum. A Marta ela crê sim. Mas falta uma coisa para Marta, entendeu? Está faltando uma coisa para Marta. Ela ainda não tem a reverência necessária ao Senhor Jesus. Ela vê Jesus assim como um amigo da família, uma pessoa especial, um profeta talvez, um filho de Deus, tudo bem. Mas ela não, não adora ainda Jesus. E ela então, de igual para igual, falando com Jesus, ela volta até Betânia. E ela encontra a Maria lá chorando, chorando muito, porque já tem quatro dias que o seu irmão morreu e Jesus não veio. Ela está chorando, naquele momento de maior dor, Jesus não deu nem as caras. E a Maria está chorando, a Marta chega no ouvido dela e cochicha. o mestre está aí. E ela se levanta na mesma hora, sem falar nada com ninguém, e sai correndo. Os judeus pensam que ela está indo chorar na sepultura e largam ali a casa onde eles estavam fazendo luto E vão seguindo a Maria que vai correndo e eles vão atrás andando apressadamente Mas quando Maria vê o Senhor Jesus, olha a atitude dela Veja comigo em João capítulo 11, no versículo 32 Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela falou isso chorando. Senhor, olha o que ela fez, ó. Se lançou aos pés de Jesus de novo. É a segunda vez que ela toma essa atitude. E chorando, ah, Senhor se tu estivesses aqui o meu irmão Lázaro não teria morrido e o choro o choro de Maria tocou no coração de Jesus versículo seguinte 33 Jesus pois quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham moveu-se muito o espírito e perturbou-se Amado, amada, preste atenção. Não é a atitude de Marta que comove Jesus. Porque a atitude de Marta qual é? Ah, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E daí até os demônios sabem disso. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, grande coisa. O céu e o inferno sabem disso. O fato da pessoa crer que Jesus é o Filho de Deus, isso daí não quer dizer nada, não mexe no coração de Jesus. Porque mesmo que a pessoa não creia, ele continua sendo o Filho de Deus, é ou não é? Ele não depende da pessoa crer para ele ser quem ele é. Isso não mexe com o coração de Jesus. A atitude de Marta não mexe com o coração de Jesus. É a atitude de Maria, a irmã de Marta. É a atitude de se prostrar aos seus pés, de chorar nos seus pés, de lamentar, de buscar consolo. Veja, Maria não está fazendo um pedido para Jesus, simplesmente está chorando aos pés de Jesus. Nós vemos na palavra de Deus que pessoas conquistaram coisas grandiosas chorando na presença de Deus não foi professando uma grande fé mas chorando aos pés do Senhor a Ana fez isso ela mal abria a boca para orar ela chorava e fazia uma oração inaudível ninguém escutou palavra alguma na sua boca mas aquela oração de Ana entrou no coração de Deus a oração de Maria ali, olha, chorando aos pés de Jesus, chorando e adorando. Olha aqui, ela não está apenas reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Ela está reconhecendo que Ele é o Senhor, digno de toda adoração. Que ele tem todo o poder Por isso que ela disse Se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Ela disse a mesma coisa que a Marta disse Mas olha a diferença brutal A Marta disse as mesmas palavras e não mexeu no coração de Jesus A Maria fala a mesma coisa Se tu Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Ela fala a mesma palavra Mas por que essa diferença, essa reação? O Espírito do Senhor Jesus perturbou-se dentro dele. E nós temos aqui o um relato extraordinário de que esta mulher arrancou lágrimas de Jesus. Jesus não chorou porque o Lázaro estava morto, porque Jesus estava ali para ressuscitar o Lázaro. Jesus está chorando por causa da dor da Maria. Uma dor que ele sabe que vai resolver o problema. Mas ele está chorando por causa da atitude da Maria Esta foi a única pessoa que o Evangelho registra Que tirou lágrimas profundas de Jesus O versículo 35 diz Jesus chorou Vindo ela chorar, Jesus chorou ô oh, meu amado, ô oh, minha amada, ouve bem isso agora, não é a atitude de Marta que Deus quer da tua vida a atitude que Jesus quer é a atitude de Maria ele quer que você chore aos seus pés mas quando você se lança aos pés do Senhor e quando você derrama as tuas lágrimas e quando você mostra para ele a tua fé, a tua esperança quando você se joga aos pés dele e diz ah Senhor, se tu fizesse tal coisa, tudo estava resolvido nesta hora você consegue mover o coração do Senhor Jesus, ele se compadece com as tuas lágrimas, ele vê a tua dor, ele se comove com a tua tristeza, o Espírito de Deus, ele se move quando você chora Deus vê cada lágrima que você derrama eu estava conversando com um amigo por telefone, 30 anos que eu não falava com ele, 30 anos 30 anos eu não via eu falei com ele por telefone, muita saudade ele falou que vai vir aqui, é oh glória Mas ele por telefone chorou Mas chorou por telefone E eu escutando ele chorar Você sabe que o meu olho encheu de lágrima Não é assim que funciona? Você às vezes chora porque vê outra pessoa chorar É ou não é? Jesus tem chorado quando ele vê as tuas lágrimas Jesus ele tem chorado E você sabe o que Jesus faz Quando ele vê as tuas lágrimas e chora também? Ah, ele dá ordem ao céu E ainda que seja um problema insolúvel como a morte Jesus, ele vai te dar a vitória Jesus, ele vai resolver o teu problema Jesus vai enxugar a tua lágrima fazendo o maior milagre da tua vida Você vai ver que ele verdadeiramente é Deus Mas ela se lançou aos seus pés Você já sabe a história Jesus foi lá e... Lázaro sai para fora Não é? Eu não quero falar do Lázaro, eu quero falar da Maria Essa Maria aqui Você percebeu Que entre ela e a Marta A diferença está sendo de atitude Dentro da casa não estavam as duas na presença do Senhor Jesus? Uma dava atenção e a outra não dava uma se preocupava com as coisas do mundo, a outra se preocupava com as coisas espirituais. Mas não estão elas na mesma oportunidade, na mesma situação? E agora, nesse caso aí da morte do irmão, não estão as duas dizendo as mesmas palavras e tendo as mesmas oportunidades com Jesus? Maria não disse exatamente as mesmas palavras que Marta disse? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas qual a diferença que nós estamos vendo? A atitude A atitude Oportunidades iguais, palavras iguais Audição igual Mas atitude diferente Aí Jesus faz esse milagre e ressuscita o Lázaro Irmão, todo mundo fica feliz A fama de Jesus aumenta mais ainda Os judeus resolvem que não vão matar apenas Jesus Tem que matar também o Lázaro Mas é como matar um morto, não é? Fica meio esquisito matar um morto. Não, mas nós temos que matar o Lázaro também. Porque se esse homem continuar vivo, todo mundo vai crer em Jesus. Porque todo mundo viu o milagre. O homem estava podre, quatro dias na sepultura. Vamos matar o Lázaro também. É nessa semana que Jesus vai morrer. É nessa semana. O milagre aqui ó, de Lázaro foi a gota d'água. Agora tem que matar esse homem de qualquer jeito. E Maria... Essa Maria aqui, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, pela terceira vez, ela vai se colocar aos pés do Senhor Jesus. Vamos ver isso aqui no capítulo seguinte, no capítulo 12. Versículo 1 em diante, vamos ler. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Mas essa Marta não aprende a lição mesmo, né? O negócio da Marta é arrumar casa. O negócio da Marta é fazer faxina. O negócio da Marta é ficar com um umbigo no fogão. Se bem que esse fogão de lenha estava meio perigoso. Mas o negócio dela é... é outra coisa, entendeu? Olha aqui, o negócio da Marta é outro. Não estou falando mal da Marta porque eu sei que ela é salva. Minha irmã Marta. Mas nós estamos aprendendo no Evangelho. Olha aqui a Marta repetindo a história. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando... Olha aqui, Maria. Então Maria, tomando uma libra de um de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus... E enxigou-lhe os pés com os seus cabelos E encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que esta mulher está fazendo? Eu quero que você passe em outro grifo aqui, ó Onde está escrito Ungiu os pés de Jesus A atitude de Maria É sempre aos pés de Jesus A primeira atitude foi para ter uma instrução A segunda atitude foi para buscar consolo. E a terceira atitude que ela está tendo diante de Jesus. É para se entregar totalmente. É como se ela estivesse dizendo aqui. Preste atenção. É como se ela estivesse falando. Esse Jesus que ressuscitou o meu irmão morto. Ele tem poder sobre todas as coisas então é lógico que ele só pode ser realmente o filho de Deus o próprio Deus e eu estou ouvindo que ele vai ser assassinado que ele vai ser morto e mesmo assim ele está aqui Maria está compreendendo que é uma das últimas oportunidades olha bem de se entregar totalmente ao Senhor Jesus Diz a palavra, Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A atitude que ela tomou aqui foi repreendida pelos discípulos de Jesus. Você reparou que toda vez que ela faz alguma coisa especial para Jesus... Aparece alguém para dizer não, ou então censurar? Na primeira vez, Jesus, manda a Maria me ajudar. Agora, olha o que está acontecendo. Ela derrama esse perfume sobre Jesus, e ela unge os pés, ela vai mais uma vez aos pés de Jesus, usa os seus cabelos como toalha, mas ela é censurada, veja o versículo seguinte então um dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão o que havia de traí-lo disse por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? 300 dinheiros era a mesma coisa que pagar 300 dias de trabalho para uma pessoa era quase um ano de trabalho realmente valia muito e Judas Iscariotes está censurando a atitude dela mas veja Jesus agora vai eternizar esta mulher vai mostrar que aquilo que ela está fazendo passa para a eternidade versículo 7 disse pois Jesus deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto no evangelho de Marcos. Jesus ainda afirma: E onde esse evangelho for pregado, será mencionado o que ela fez por mim. Quer dizer, Jesus eternizou a atitude de Maria, e Jesus ainda falou: Porque os pobres vocês sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O gesto de Maria agora foi para ungir Jesus. Para a morte, Jesus está dizendo: Deixa. Ela já compreendeu, que ela está me ungindo para a sepultura. Ela era a única pessoa que, pela comunhão que havia demonstrado aos pés de Jesus, compreendeu que a hora de Jesus estava chegando, compreendeu que Jesus iria morrer por causa das coisas boas que ele fazia, e ela está ali consagrando Jesus, ungindo Jesus com aquele unguento. Foi a primeira pessoa a fazer uma oferta para Jesus. É a última semana de Jesus. E Maria mais uma vez está aos pés do Senhor. E quando ela estava ungindo esses pés, muitas e muitas coisas passavam pela mente de Maria. Maria conseguiu reconhecer que pés eram aqueles. Veja comigo no livro do profeta Isaías. No capítulo 52, versículos 6 e 7. É pelo Espírito de Deus que Maria está fazendo aquilo. Diz assim em Isaías, capítulo 52, versículos 6 e 7. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia. Porque eu mesmo sou o que digo: Eis-me aqui, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, Maria. É a primeira pessoa que está compreendendo isso, sabe por quê? Porque ela esteve o tempo todo, nas oportunidades que lhe apareceram, ela se pôs aos pés de Jesus. E ela viu que não haviam pés mais formosos do que aquele. Porque as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus, eram tão sábias, profundas e poderosas, que os seus pés eram formosos. Toda vez que ela estava ouvindo a palavra de Jesus, ela estava contemplando a formosura dos pés de Jesus ela via quão bonitos eram os pés do Senhor Jesus porque ele anunciava paz porque ele anunciava salvação e agora ele está tendo a honra, o privilégio de ungir aqueles pés e mais ainda quando Adão e Eva caíram quando Deus deu a sentença para os dois quando Deus deu a sentença para a serpente Deus colocou inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher Deus disse para a serpente, eu coloco inimizade entre tu e a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Maria está compreendendo que são aqueles pés formosos que serão desfigurados, que serão triturados, que vão sofrer um castigo, que serão feridos agora. Ela está ungindo Jesus, sabendo que ele vai para a sepultura Mas ela está ali enxugando com seus cabelos e chorando Não apenas agradecendo, ah Senhor, foi o Senhor que ressuscitou meu irmão Lázaro Foi o Senhor que me visitou tantas vezes, que me disse palavras tão boas, que chorou comigo Não, ela está chorando agora porque compreendeu que ele vai morrer, você está compreendendo? compreendeu porque ele vai partir deste mundo está chorando por causa disso está se despedindo de Jesus e Jesus diz naquela hora ela me ungiu para minha sepultura Maria, a irmã de Marta a irmã de Lázaro foi a pessoa que primeiro compreendeu que aquele que estava ali era o próprio Deus Eis-me aqui, diz o Senhor Sou eu mesmo que estou aqui Maria compreendeu isso e reverenciou o Senhor Jesus E ela está ali se despedindo como quem diz Senhor, não me abandone Senhor, não me deixe Ela está chorando agora por ele Mais do que chorou quando o irmão morreu Jesus nem foi morto ainda e ela já está chorando Mas esse choro dela agora não tira lágrimas de Jesus Jesus ela está chorando aos pés de Jesus Está chorando porque sabe que ele vai morrer Mas ela não consegue perturbar o espírito do Senhor Jesus Ela não consegue fazer Jesus chorar por causa disso Porque Jesus tem a certeza absoluta Sim, ele vai morrer ele vai ser ferido pela serpente, os seus pés serão desfigurados, serão feridos, mas com aqueles mesmos pés, ele vai pisar na cabeça de Satanás. Ele vai morrer sim, mas ele vai até as profundezas do inferno, para arrancar as chaves da morte do inferno que estão nas mãos do diabo. Ele não chora, ele não se comove, porque ele sabe que vai ressuscitar ao terceiro dia. atitude de Maria. Em toda oportunidade aos pés do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus conquistou por nós, ele transfere. O Evangelho na carta aos Romanos diz assim, no capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus foi ferido pela serpente, mas ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça do diabo. Que tomou as chaves da morte e do inferno Reconhecer que Jesus é o filho de Deus É um começo Mas é a mesma atitude de Marta Jesus ele quer pessoas que tenham a atitude de Maria Pessoas que prestem atenção Pessoas que não considerem nada mais importante a sua volta Nada, nada mais Só ouvir Jesus Jesus quer pessoas que se lancem aos seus pés e fiquem aprendendo a sua palavra, escolhendo a melhor parte. É uma escolha. No primeiro encontro daquela família com Jesus, a Maria foi a que fez a melhor escolha. Naquela semana que Jesus iria morrer, fizeram ali um jantar em homenagem para ele mas a Marta está de novo lógico, alguém tem que fazer as coisas mas a Maria continua no mesmo espírito vê se você compreende isso ela podia falar, não, quero participar na preparação desse banquete para Jesus vou ajudar a preparar o cordeiro a vitela, a mesa mas ela se entrega aos pés de Jesus ela se rende ali. Ela mantém aquela atitude de permanecer aos pés do Senhor Jesus. Ela não fez outra coisa na sua vida, a não ser ficar aos pés do Senhor Jesus. Se entregando, se rendendo, se submetendo a Ele, o adorando, o reverenciando. E servindo Jesus, naquele jantar, preste atenção, que fizeram para homenagear Jesus na última semana de vida, seis dias antes da Páscoa, seis dias antes da sua morte, ou cinco dias antes que ele morreu na sexta, naquele jantar, a Marta estava servindo Jesus, o Lázaro também, mas ninguém, ninguém, conseguiu servir Jesus melhor do que Maria. Porque Maria ela se rendeu totalmente aos pés do Senhor Jesus... e fez ali uma entrega total... não apenas com aquele vaso de alabastro... com um guento precioso... que ela entregou para Jesus... uma coisa que valia muito dinheiro... 300 dinheiros... não só isso... mas ela se rendeu ali... ela se entregou para Jesus... adorou Jesus... se entregou totalmente ao Senhor Jesus... a vida dela, o que ela tinha... Judas, você quer falar mal de mim? <risos> Tô pouco me importando. O que importa é que eu estou aqui aos pés do Senhor Jesus. Querem me criticar porque não estou ajudando a servir a refeição? Mas ela estava servindo Jesus com algo muito mais valioso. Compreenda isso. Por causa da atitude. Toda pessoa um dia vai ter que dobrar os joelhos na presença do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai então, se ajoelhar na presença de Jesus Se colocar aos seus pés É uma coisa que todo mundo vai ter que fazer Um dia vai ter que fazer O ideal é que você faça agora Porque mesmo depois de morto Até os que já morreram Um dia terão que se colocar aos pés de Jesus Os pés de Jesus são formosos e quando uma pessoa é humilde como Maria, que compreende quem Jesus é e se rende aos seus pés, então esta pessoa consegue tocar no coração do Senhor e Jesus age em favor dessa vida. Quando a gente diz para uma pessoa, entrega a tua vida para Jesus, se renda aos seus pés, faça isso agora, não é figura, não é alegoria não. Não é jogo de cena, é necessidade. A diferença entre Maria e Marta foi ela se colocar aos pés de Jesus. Existem duas pessoas dentro de você. Existem duas pessoas. Uma que serve o mundo e outra que quer servir a Deus. Não adianta só aquela que quer servir a Deus... Reconhecer tudo isso e essa parte querer se prostrar aos pés de Jesus, tem que vir as duas pessoas, a Marta e a Maria. Essas duas pessoas em que você está dividido ou dividida, essas duas pessoas têm que vir e se render totalmente aos pés de Jesus. Marta, Marta, se prostrou diante de Jesus, mas só metade metade dela estava preocupada com as coisas desta vida a outra metade dizia eu sei que tu és o Cristo, filho de Deus e tratava Jesus até como se fosse igual a ela mas Maria não Maria 100% se rendia aos pés de Jesus foi isso que fez a diferença estas duas pessoas que estão divididas em você uma no mundo e outra na igreja as duas têm que vir e se render aos pés de Jesus agora. Você tem, você que está aqui pela primeira vez, você tem que receber Jesus como teu salvador se você ainda não fez isso. Pastor, mas eu preciso ir aí na frente para me entregar para Jesus? Sim, porque Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens... Também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu Mas aquele que de mim se envergonhar diante dos homens Também dele eu me envergonharei na presença do meu Pai A Maria não se envergonhou com as críticas de Marta Não se envergonhou de chorar na frente dos judeus Porque os judeus eram inimigos de Jesus mas ela não quis saber se os judeus iam censurá-la, olha só a Maria, ajoelhada nos pés de Jesus, que absurdo, não, ela não ligou para o que eles podiam pensar, e ela também não ligou para o que Judas Iscariotes falava, naquele jantar ela não quis nem conversa, ela foi ali aos pés de Jesus, essa atitude que mexe com Jesus, tem tanta gente aqui dentro, eu sei disso, mas se você ficar com vergonha das pessoas e não querer vir aqui na frente... Jesus também vai se envergonhar de você na frente dessas pessoas. Mas se você não se envergonhar de Jesus e se você vier aqui na frente inteiro, inteira... 100% e se render aos pés de Jesus, começar por aí, tá vendo? Aos pés de Jesus. Então Jesus também não vai se envergonhar de você. Ele diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora por isso eu vou fazer essa pergunta e ai de mim se eu não fizer ai de mim se eu vir aqui na igreja e apenas orar com vocês cantar com vocês, abençoar todo mundo e ai de mim se eu não fizer esse convite se não for dada essa oportunidade ai de mim mas eu faço esse convite agora eu sou obrigado a fazer mas não faço isso por obrigação não, faço com prazer porque você vai ter a oportunidade agora de fazer como Maria, de deixar de ser Marta, entendeu? De ser como Maria, de não se importar com nada nem ninguém e se lançar aos pés de Jesus. Quantas pessoas aqui hoje querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Todos que querem receber Jesus como único Salvador. Muito bem, vocês, todos que ergueram as mãos, venham para cá agora em nome de Jesus. Na frente de todo mundo, não se importa com ninguém, vem para cá. Saia de onde você está, peça licença e venha. Que interessante, eu preguei falando de Maria e só está vindo homem para frente. Cadê as mulheres? Cadê as Marias? Olha, gente, que incrível, só está vindo homem, não estou acreditando nisso. Adeas Marias, gente só tá vindo homem, eu nunca vi uma coisa dessa vamos aplaudir mais Senhor Jesus não tem uma Maria aqui me explica não estou entendendo eu nunca vi isso se eu falasse venham só os homens acho que vinha alguma mulher de teimosa e tá vindo mais homem eu não acredito nisso escuta aqui cadê as martas cadê as marias cadê as martas cadê as marias minha irmã minha amiga vou falar com você agora então tá bom vou falar com você porque não é possível eu nunca vi isso Deus não salvar nenhuma mulher Tem que vir aqui as mulheres. Deus tem que salvar as Martas e as Marias. Ah. Então venham as Martas e as Marias agora. Venham pra cá. Você que está afastado, afastada do caminho do Evangelho. Poxa, eu tô surpreso com isso. Eu nunca preguei para vir só homem. Tô tendo que puxar as mulheres aqui a fórcepes. Mas eu quero chamar você que está afastado, afastada Desviado, desviada Para vir aqui na frente e se consertar com Deus Você que está com o teu tempo dividido Você que diz assim, olha, eu falto muito na igreja Porque às vezes eu não tenho tempo de ir para a igreja Vem para cá porque agora Jesus vai fazer uma obra na tua vida espiritual Deus vai organizar o teu tempo Se você quiser que Ele organize e é incrível, tá chegando mais homem. Mas tá vindo umas mulheres aí, venha. Tão vindo umas martas, as martas venham, venham rápido. Até quem vem, gente. Eu não sou pregador só de homem, não. Venham pra cá. Venha, venha para cá, nós vamos orar. Pastor, eu era de outra igreja, fui excluído, fui excluída, eu quero voltar. Vem para cá, vem consertar tua vida, vem pedir perdão a Deus. vem aos pés do Senhor Jesus, venha para cá. Nós vamos orar agora, igreja. Tem mais alguém que está vindo? Venha rapidamente pra gente poder orar agora. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui. Vamos fazer que nem a Maria. Ficar aos pés de Jesus. ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu me rendo agora aos Teus pés, porque eu quero viver em comunhão plena com Teu Espírito Santo. Eu quero Te adorar 100% em espírito e em verdade, e eu venho aqui para me render diante do teu altar e me lançar aos teus pés e te pedir o perdão dos meus pecados eu venho aqui para declarar que o Senhor Jesus não apenas é o Rei dos Reis mas o meu Salvador pessoal aquele que me resgatou com a sua morte e me comprou com seu sangue precioso e que tem poder para me conceder a vida eterna porque ele vive para todos sempre meu Deus da glória do mesmo modo que eu vim aqui na frente e não me envergonho do Senhor Jesus eu peço ao Senhor que não se envergonhe de mim e registre o meu nome no livro da vida, perdoando todos os meus pecados e me garantindo a Tua salvação. Meu Deus querido, confirma agora esta bênção poderosa na minha vida e me dê a vitória nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja.